Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, estou aqui novamente ó, com o meu LeCheba, o chefe fez. E hoje eu vou fazer a troca dos parafusos prisioneiros aqui da roda ó. Eu já comprei, eu ia fazer um vídeo da compra dele, mas acabei que não fiz Já chegou aqui para mim e eu vou mostrar que é fácil trocar Estou fazendo a mecânica aqui do carro, a manutenção dele aqui em casa mesmo ó. Chega de, de pagar mão de obra E ele é super simples e fácil, tá galera? É tanto que eu vou mostrar para vocês que os parafusos prisioneiros de alguns carros aqui ó é travado ó. aí tem que tirar o cubo de roda para tirar o parafuso esse aqui não você consegue tirar o parafuso com ele aqui mesmo ele tem um espaço bem largo aqui ó entre a manga de eixo e, e o cubo que o parafuso consegue sair rapidinho eu já aqui já coloquei até um aqui para fazer o teste foi aí que eu descobri que deu senão eu tinha que tirar essa essa porca maior sacar e geralmente quando você saca esse cubo de roda, acontece do rolamento deslocar e já era. Aí tem que comprar um novo. Aí tá aqui ó, uma troca super rápida. E depois galera, também vou fazer a troca do disco, mas vou fazer em outro vídeo, beleza? Se já estiver gostando aí do conteúdo, deixa aquele like, né? Deixe seus comentários, se inscreva no canal se for inscrito, ativa o sininho. É, compartilhe demais esse vídeo aí, que tem muito carro desse aqui. É... Específico, né? O Ferre é O Sherry Face Mas tem um QQ, tem um Cielo Que é da mesma linha do Sherry E serve é para outros carros também, tá? De outras montadoras, de outras concessionárias Esse tipo de serviço aqui Então, bora lá, galera Os, No vídeo de hoje vai ser aqui A troca do parafuso, né? E depois Em outro vídeo eu vou fazer trocando aqui A partilha A galera tem muita dúvida de fazer a troca de partilha Dá para fazer em casa Então, sem mais delongas Deixa eu terminar aqui e mostrar para vocês como que é fácil, dá para fazer em casa. Aí galera, filmando aqui, ó. O conjunto, ele é super fácil, como eu falei, o primeiro passo é tirar a roda, né? Você sabe, eu tô usando o macaco dele aqui, ó. para levantar, saquei, a roda tá ali no cantinho. Depois é retirar. Ele vai estar tá com disco, né? Aqui. O disco não tem nenhuma prisilha nele. Pode assuntar que ele é liso, ó. O disco não tem nenhuma presilha mas se tivesse é só desparafusar. E para liberar o disco, galera, você tem que liberar a pinça do freio. A pinça do freio aqui desse carro é muito simples, ó. Você basta retirar um parafuso aqui de baixo. Ó, tá aqui, ó. Eu retirei um parafusinho aqui de baixo. Aí, com a ajuda aí de uma chave de fenda, você empurra o burrinho de freio para dentro, para dar espaço. Aqui, ó. Você empurra. É super fácil. Ó, jogou para fora, levantou ele aqui, ó. Tá vendo? O disco não saiu O disco tá aqui Que ele é de presilhado Tem presilha O o outros outro lado ali Eu tirei porque eu que quis tirar Pra mim ver a como que está Ele não tá gasto não, galera Tá vendo? Ele tem carne ainda Mas mesmo assim eu vou fazer a troca Porque não sei o que aconteceu Pode assuntar O disco que deu uma arranhada muito grande ó Tá com um arranhada muito grande ó Dos dois lados O lado de cá pior ainda ó. E isso aqui desgaste demais a partilha e deixa o carro ainda trepidando agora vamos no que interessa o parafuso aqui ó, eu comprei ó, a caixinha dele Mercado Livre, eu não fiz o vídeo, esqueci de fazer o vídeo da compra dele comprei os quatro, tá aqui como na loja que eu comprei os parafusos não tinha as polca, ó eu comprei as polca em outro vendedor e mais isso tudo Mercado Livre eu espero né que as polcas depois se encaixam no parafuso. Eu acredito que sim. Que são um fabricante diferente. Aí, galera. Para poder retirar aqui, ó. Que eu tava falando no início do vídeo. Em outros modelos de carro. Esse espaço aqui não tem. Então, é necessário arrancar todo o cubo. Para sacar o parafuso. Nesse meu aqui. Nesse meu chefe, Ele tem um espaço suficiente aqui na lateral, ó. Veja. Já pensaram. Os engenheiros já, já pensaram, Deixou essa fenda Que todos os parafusos, ó Rodar aqui, ó Vão sair por aqui, ó Vão sair e vão entrar por aqui Tá vendo, galera, ó Ah, deixa eu filmar direitinho aqui Isso aqui, ó Com a ajuda de um martelo, ó É só dar umas pancadas Que ele vai voltar pra lá E vai sair Na troca, a mesma coisa Tá aqui Eu não vou bater pra fazer muito barulho aqui Eu vou ter que dar o corte no vídeo Então não vou bater Vou... Dar um pauso, tirar, depois eu mostro pra vocês Aqui, ó, já tirei dois ó, pode juntar. Na verdade, tirei um, né? Que um já tinha perdido, já tinha espanado, já tinha sumido E tirei um aqui agora Cadê o parafuso? Tá aqui, tá aqui Ele estava aqui, aqui, galera Vou mostrar pra vocês, ó Ele estava aqui, veja como ele tem um espaço, ó Pra colocar, ó E olha que ele tá fora ali da Ele está fora ali do, do, da guia Deixa eu rodar até a guia ali, ó. ó E olha que ele tá fora da guia, galera ele Tá aqui em cima, ó Tá vendo como que entrou? Olha pra vocês verem, ó Entrou muito bem Aí agora aqui, ó Quando tiver o novo Não vai bater tudo, tá? Só dá uma coxadinha Eu peguei aqui a chave de fenda aqui por trás, ó e dá uma batidinha só para ele começar a casar a entrada. E depois que você colocar o disco, é, puxa ele no pró no próprio, na própria porca que ele vai vir. Não bate que vai espanar também. Beleza? Então deixa eu retirar logo os outros dois aqui. Montagem super simples e já volto continuando o vídeo para vocês. Aí galera, para puxar o parafuso prisioneiro, ó, não batam. Eu usei essas duas chaves de boca, tá vendo? Coloquei ali, coloquei a rosca, ó. E já puxou. Desse tanto aqui já tá ótimo. Aí quando colocar o disco. No aperto da, da roda. No local né. Já fechamento. Ele vai puxar o restante. Desse jeito ele encaixa direitinho ó. E não vai espanar. Não tenta bater tá. Não bata. Que vai dar errado. Agora é só fazer com os outros ó. Vou Puxa, puxar pra cá ó. Vejo que ele tá solto ó. Aí galera ó. Tá solto aí ó. Ó. E eu vou fazer a mesma coisa. Colocar a chave nele e apertar aqui, ó, que ele puxa, ó. Tem que entrar natural. Entrou retinho, entrou natural. Beleza, tá aí a dica. Deixa eu terminar aqui nos outros três. Aí, galera, ó, tá aí meus quatro parafusos prisioneiros já no meu cubo, sem retirar o cubo do carro. Novinho, ia, recuperei já os meus, estavam tudo gasto, já tava entrando quebrado isso aqui acontece galera que vocês vão lá naqueles mecânicos xexé lento os caras mete a pneumática até ficar naquele bate. e aí ronça o parafuso quando uns não começa já direto com a máquina aí tem uns tem um capricho de começar com a mão e terminar com a máquina e ontem já começa com a marca. quando começa com a máquina se ele começar torto aquela máquina tem muita força então ele vai torcer tudo entendeu aí o cara pega um carro desse aqui que é 2011 né e fala que é problema de... Da peça antiga mesmo aqui. Fala que é o carro que já tá com defeito. Mas não é. É, é mal uso. É mal... O serviço mal feito. Tá aí, ó. Tudo, tudo certinho, ó. É, lembra que no início do vídeo eu falei que eu comprei é, de vendedores diferentes? Tanto a porra como parafuso, ó. Que não tinha no meu vendedor. Aí, galera. encaixou certinho, ó. Quem sabe fazer, sabe fazer. Tá vendo? A indústria... É, vendedor diferente, mas ó, Encaixou um no outro Aí galera, então o vídeo de hoje foi isso Terminei aqui ó, Ensinando Eu fazendo aqui na minha casa mesmo ó, Colocando os parafusos prisioneiros no meu Lecheba, se gostou ó, Não esqueça do like, dá seus comentários Se inscreva no canal E eu vou ficando por aqui E não esqueça galera, de ativar o sininho é, Para acompanhar, que tem muita coisa Para fazer nesse carro, vai ter muitos vídeos legais aí é, manutenção em casa mesmo aí, ó, dá para fazer coisa simples, ok? então vou ficando por aqui, espero vocês até no próximo vídeo, fui!